Here it comes. Boom Shakalaka. Mais um vídeo começando aqui no Boom que eu tava com saudade de gravar, já fazia um tempo que eu não gravava um vídeo pro canal, por quê? Porque eu estou envolvido com as transmissões do NBA League Pass em português, pra quem não sabe, eu já divulguei, mas pra quem não sabe, eu estou comentando jogos, eu sou comentarista do NBA League Pass, até esse momento que eu gravo eu já fiz dois jogos, Orlando Magic e Brooklyn Nets, e San Antonio Spurs e Memphis Grizzlies. E continuarei fazendo quase todos os dias até o final da temporada regular, e deve rolar um pouquinho de playoffs também. E os vídeos que eu estou lançando no Buxa Calaca nesse meio tempo são vídeos que eu já tinha gravado previamente. Esse é o primeiro que eu estou gravando durante a minha, o meu novo emprego, a minha nova jornada de comentarista, por que que eu estou gravando esse vídeo? Porque um dos últimos que eu lancei foi um duelo, foi o terceiro cinturão dos números entre os camisa 32 e os camisa 11. Não teve graça, foi uma varrida dos 32, 4 a 0, de lavada, foi praticamente um blowout em cada jogo. E aí durante a gravação lá, eu fazendo, eu meio que me irritei e falei, tá bom, chega desse cinturão dos números, não faço mais, os camisa 32 vão ganhar de todo mundo e não, não tem mais o que fazer, chega, acabei com essa série. E vocês nos comentários ficaram bravos comigo, porque falaram que eu não dei chances para outros números como o 33 e o 34, que são números que têm grandes lendas da NBA, embora sejam números que não sejam muito bem distribuídos por posição. Tem muitos pivôs e poucos armadores, por exemplo. Mas, já que vocês pediram, então, eu decidi fazer o duelo entre os camisa 32 e os camisa 33, pensando que talvez os 33 tenham alguma chance. Eu não teria tanta certeza, mas... Eu vou mostrar aqui a seleção dos camisas 33 que eu fiz, os titulares e as reservas, pensem se vocês acham que eles têm alguma chance, e depois eu faço a simulação lá no What If Sports, que nem eu sempre fiz, beleza? Então aí são cinco titulares que eu escolhi, o armador é o Stefan Marbury, que foi o número 33 no New Jersey Nets. É difícil achar armador número 33, o Marbury nos Nets foi o número 33, então ele é meu armador titular. O shooting guard é o David Thompson, um grande pontuador dos Nuggets nos anos 70, teve aquele jogo de 71 pontos na última rodada, tentando ser o cestinha em 77, 78 e não conseguiu. A Scottie Pippen, né, o, o, o sidekick, o Robin do Michael Jordan, seis vezes campeão da NBA, Larry Bird, Larry Legend, três vezes MVP seguidas entre 84 e 86, também três vezes MVP, uma lenda do Boston Celtics. E o pivô 33 é o Kareem Abdul-Jabbar, também uma lenda, tanto nos Bucks quanto nos Lakers, o jogador com mais MVPs da história da NBA, com seis, o maior cestinha da história da NBA. E os meus reservas são o armador Charlie Scott, que defendeu o Phoenix Suns e o Boston Celtics nos anos 70, mas só no Suns ele usou o número 33. Hersey Hawkins, o shooting guard, teve boas temporadas nos anos 90, principalmente pelos Hornets e pelos Sixers. Grant Hill começou muito bem na NBA, já foi um All-Star quando Rookie acabou prejudicado pelas lesões ao longo da carreira, mas foi um excelente jogador, está no Hall da Fama. Danny Granger foi outro que teve boas temporadas pelo Indiana Pacers, temporada de mais de 25 pontos por jogo, mas acabou tendo uma queda muito grande, mas ele também faz parte do meu time. O outro 33 do Suns é o Alvan Adams, também um, um jogador, é o maior reboteiro da história da franquia, teve também boas temporadas lá em Phoenix nos anos 70, curiosamente com o mesmo número e parece ser até a mesma camiseta que o Charles Scott acima dele, e três pivôs para finalizar, o Mark Gasol, que fez a carreira inteira pelos Grizzlies e conseguiu ser campeão na temporada passada, quando foi trocado para o Toronto Raptors, Patrick Ewing, praticamente carreira inteira nos Knicks, infelizmente para ele não conseguiu ser campeão da NBA, mas foi da NCAA e foi das Olimpíadas pelo Dream Team, e o Alonso Morning que quase foi MVP em 99, ficou em segundo lugar, teve ótimos anos no Miami Heat, e foi campeão pelo próprio Miami Heat, já veterano em 2006, como reserva do chefe. Que nem nos outros vídeos, eu tive que tirar um jogador do elenco, porque o site What If Sports ele só aceita 12 jogadores e não 13, então acabei tirando o Mark Gasol pelo excesso de pivôs, vamos dizer assim. Então deixa eu mostrar pra vocês o depth chart do time dos 33, né, que é aproximadamente o número de minutos que cada um vai jogar na simulação. Vejam aí, para armador eu coloquei 22 para o Marbury, 18 para o Charlie Scott e mais 8 para o Grant Hill, né? que ele era aquele clássico point forward, o ala que levava a bola também para o ataque. Para shooting 30 para o David Thompson, 8 para o Percy Hawkins e 10 para o Scottie Pippen, um pouquinho improvisado aqui, porque nós temos muitos small forwards. Aí para small forward, 26 para o Pippen, 10 para o Grant Hill, 8 para o Danny Granger e 4 para o Larry Bird, porque o Larry Bird vai jogar mais de power forward, ele vai ser o, o power forward titular. Eu peguei o Larry Bird. Da temporada 83-84, que ele foi MVP jogando mais de power forward, né? O Kevin McKay vinha do banco nessa época. Então 32 para o Bird, 10 para o Grant Hill, 3 para o Alvin Adams e um minutinho para o Ewing de Power Forward. E para pivô, 30 para o Kareem, que é o Kareem do Milwaukee Bucks de 71-72, que foi quando ele conseguiu o segundo MVP dele. 10 para o 7 para o Morning, e mais um minutinho para o Alvin Adams. Os camisas 32 são os mesmos dos outros vídeos, eu já mostrei lá o Depth Chart, então vou mostrar de novo aqui, são os mesmos jogadores, Magic Johnson, Richard Hamilton, Julius Irving da ABA, Alone e Shaquille O'Neal são os titulares. E o mando de quadra, vocês sabem também como funciona, o desafiante tem a vantagem do mando de quadra, então se chegarmos a 7 jogos, os camisas 33 que estão tentando roubar o cinturão, eles jogam 4 em casa, os jogos 1, 2, 5 e 7, e os camisas 32 jogam só 3 em casa, os jogos 3, 4 e 6. Então vamos lá, play game, vamos ver se os camisas 33 têm alguma chance contra os camisas 32. Jogando em casa, e eles perdem por um ponto, deu camisa 32 fora de casa, roubam o mando de quadra, mas deu o jogo. Vamos ver quem foram os melhores aqui, ó, Karl 17 pontos, 10 rebotes... Shaquille O'Neal, 18 pontos, foram os melhores... Olha o Kevin McHale, 13 minutos em, 13 pontos em 10 minutos, vindo do banco de reservas. E pelos camisa 33, o melhor pontuador foi o Karim, com 19. Grant Hill quase conseguiu um triple-double aqui, ó. 14 pontos, 12 rebotes e 9 assistências. 15 pontos por Marbury, só 12 por Larry Bird, mas que também quase conseguiu um triple-double. 12 pontos, 8 rebotes e 9 assistências. Melhor jogador da partida, Shaquille O'Neal. 1x0 para os Camisa 32, que roubam o mando de quadra. Vamos para a segunda partida. Será que teremos uma série ou será que os Camisa 32 mais uma vez vão passar o trator? Vamos lá. Play a game. Vitória dos Camisa 33 empatam a série na Pro duas prorrogações, 143 a 133, vejam aqui, ó, quarto por quarto, a primeira prorrogação 11 a 11, a segunda prorrogação 24 a 14, eu nunca vi uma prorrogação que deu 24 a 14 na NBA, jogo de placar altíssimo, vamos ver, agora teremos números gigantes aqui para gente, a gente analisar, 18 pontos e 16 rebotes do, do Julius Irving, 15 pontos, 12 assistências Zero rebote do Magic Johnson, acho que isso é inédito na carreira dele. 31 pontos e 13 rebotes pro Carl Malone, 20 pontos e 13 rebotes pro Shaq, 16 pontos pro Richard Hamilton. E vamos ver os vencedores. Tivemos um triple-double de Larry Legend. 21 pontos, 13 rebotes, 10 assistências e 3 roubos de bola. Mas ele não foi quem mais pontuou. Stefan Marbury, 28 pontos, 13 de 13 nos lances livres, Karim, 26 pontos, Scottie Pippen, 23 pontos e David Thompson, 21 pontos, 7 rebotes, 7 assistências e 8 tocos para David Thompson. Ele ficou no caminho de um quadruple-double. Tá certo que faltou um pouquinho para chegar lá, mas 8 tocos para David Thompson. Jogador da partida, Larry Bird, será empatada em 1x1. Agora nós invertemos o mando de quadra e vamos para o terceiro jogo. Os Camisa 32 agora tem a vantagem do mando de quadra. Se eles vencerem todos os jogos em casa, eles fecham a série. Vamos lá. Play Game, na casa dos 32. Vitória tranquila dos camisas 32, 115 a 98. Pelos perdedores, 17 pontos para o Karim, 18 pontos para o Grant Hill e 15 para o Marbury. Foram os, os únicos que marcaram mais de 10. Larry Bird, apenas 6 pontos, 1 de 5 nos arremessos. E pelos camisa 32, os vencedores, quase um triple-double do Magic, 15 pontos, 12 rebotes e 8 assistências. 21 pontos, Carmelo Malone, tinha, Freddie Brown do banco, 10 pontos. Blake Griffin, 14 pontos em 14 minutos vindo do banco. Jogador da partida, Magic Johnson, 2 a 1 para os camisa 32 nessa série. Eles jogam mais um em casa, podem abrir 3 a 1 numa série final. A gente sabe que um 3x1 numa série final é algo que nunca aconteceu, uma virada... Ops, pera. Vamos lá. Play again. Vitória dos camisa 33, que empatam a série, vencem fora de casa... 110 a 98 e retomam o mando de quadra. Temos uma série 2 a 2. Vamos lá, quem, quem, quem foi melhor nesse jogo, nessa vitória fora de casa? Scottie Pippen, 21 pontos. Grant Hill, 14. 16 para Larry Bird, 12 para Alonso Morning vindo do banco. E pelos camisas 32 que perderam. 18 pontos e 10 rebotes para o Julius Irving E 10 pontos para o Magic, quase um triple-double aqui 10, 9 rebotes e 9 assistências E 10 pontos para o Freddy Brown o Jogador da partida, é Larry Bird Então acho que para os Camisa 33 ganharem Eles precisam de uma boa atuação do Larry Bird Nesta simulação 2x2 2. Então agora os Camisa 33 voltam a jogar em casa E vamos para o jogo 5 Vamos ver Vamos ver mas os camisa 32 vencem fora de casa e retomam o mando de quadra. Olha quantos jogadores com mais de 10 pontos. 10 para o Julius Irving, 12 para o Carmelone, 16 para o Shaq, 12 para o Richard Hamilton, 11 para Billy Cunningham, 13 para Bill Walton e 11 para Blake Griffin. 117 pontos para os 32. E para os 33 que perderam em casa, 17 pontos e 11 rebotes, 4 assistências e 5 tocos, 2 roubos de bola. Estava indo para um 5x5 o Scottie Pippen. 11 pontos do Larry Bird, 20 do Karim. E 19 do Stephon Marbury, o Grant Hill e o David Thompson que não estão pontuando muito nesses jogos, né? Jogador da partida Magic Johnson, então 3 a 2 para os camisa 32 que vão jogar a partida 6 em casa e podem fechar a série, que não é uma varrida, mas eles podem manter o cinturão dos números. Play Game, jogo 6, na casa dos 32. Os camisa 33 vencem fora de casa, gente, muitas vitórias fora de casa. Série empatada em 3x3, e os camisa 33 jogam em casa o jogo 7, será que teremos uma tomada de cinturão? Tô ficando até nervoso, gente, meu coração tá batendo mais rápido, eu achei que o 32 ia vencer fácil, eu tinha feito umas simulações do time 33, eles tinham perdido quase tudo de, de outros times que eu já criei aqui, Vamos lá, Pippen 16 pontos, Larry Bird 13 pontos, 10 rebotes e 6 assistências, Abdul Jabbar 19 pontos, 12 rebotes, 12 pontos para o David Thompson, 10 para o Grant Hill, eu critiquei os dois e eles apareceram um pouquinho mais. Marbury 15 pontos, e pelos 32, poderia ter sido o jogo do título, mas não foi, perderam em casa a chance de, ser, de serem campeões, 21 pontos, 10 rebotes de Karl Malone no melhor. O jogador da partida é Scottie Pippen, dessa vez não foi Larry Bird, Scottie Pippen. Então, gente... 3x3, na tela, 3x3. Vamos para o jogo 7. A série dos 32 contra os 13 também teve o jogo 7. E os 13 perderam em casa a chance de tomarem o cinturão. Vamos para o jogo 7. Em casa, quem vencer leva o quarto cinturão. <risos> Ai, deu camisa 32, gente. Meio que um blowout, né? Ninguém vai tirar esse cinturão deles. Já é o segundo jogo 7 fora de casa que eles conseguem ganhar. 24 pontos, 11 rebotes e 8 assistências do Julius Irving, quase um triple-double. 15 pontos, 10 rebotes do Magic. 18 pontos do Shaq. 13 pontos do Jason Kidd. 15 do Blake. 10 do Kevin McHale. Ô, oh, 33! Era essa a chance de vocês tomarem o cinturão. Ai, ai, ai. 12 pontos do Larry. 19 do Pippen. 14 do Karim. 16 do David Thompson. 12 pontos das assistências do Grant Hill, 12 pontos do Marbury. É, gente, esse cinturão, jogador da partida, Julius Irving. Esse cinturão vai ser eterno. Eu vou dar mais uma chance para os camisa 34 depois. Mas... Tá difícil alguém conseguir derrotar os camisas 32. Quarto cinturão dos números, quarto título dos camisa 32. Então, logo mais eu vou fazer contra os camisas 34. Aí sim, se os camisas 32 ganharem, eu juro que eu não faço mais. E o cinturão fica pra sempre com eles... Tipo o Brasil com a taça Jules Rimet, que foi derretida e virou ouro, mas enfim, eu tinha falado que três títulos ficava com o cinturão pra sempre, então agora cinco títulos fica com o cinturão pra sempre, eu mudei as regras, não é que nem a Jules Rimet. <risos> Valeu então quem assistiu a mais esse vídeo aqui no bucha Calaca, fiquem de olho nas redes sociais da NBA Brasil e nas minhas redes sociais para saberem quando eu vou comentar jogos, eu tenho mais oito jogos confirmados que eu vou fazer a partir de hoje, na verdade quando sair o vídeo já vão ser menos jogos que vão acontecer, e deve pintar alguma coisa de playoffs depois. Então fiquem ligados nas minhas redes sociais e nas redes da NBA Brasil. Grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.